Uh, vou mostrar aqui algumas casas que não limitam aliás as poucas casas que não limitam porque a maioria limita até mesmo as casas principais aí como a Bet365, a Betfair Sportbook e apenas poucas casas não limitam enquanto vocês veem aí o jogo do Real Madrid no Manchester que está no finalzinho então primeiramente aqui né, é como tentar evitar a limitação que é praticamente impossível ou quase impossível é porque que essas casas limitam né? no meu entender pelo menos se você ler nos termos e condições delas como por exemplo da bet 365 você vai encontrar lá que ela diz que ela está disponível para apostadores recreativos ou em outras palavras é perdedor apostador recreativo é perdedor aquele que é cara que aposta ali apenas por diversão apenas por apostar mesmo pelo hobby e no fim das contas ele sempre vai deixar o seu dinheiro lá na Bet365 ou em qualquer outra casa. E essas casas gostam desse tipo de apostador, apostador recreativo. Elas não gostam de apostadores profissionais, logicamente, porque eles dão prejuízo a elas, a as casas. Então quando o cara começa a ganhar muito na casa e começa a fazer logicamente lá o seu saques, a casa já identifica ele como um vencedor, ou seja, um profissional ou quase isso e já impõe suas limitações. Outro motivo que faz as casas impor suas limitações, eu falo pela minha experiência é, de apostar nas casas e ser limitados em boa parte delas, é que se aposta em horas é, desajustadas que estão pagando mais do que deveria, quando você faz isso com muita frequência a casa nota isso e uma hora ou outra ela vai te limitar. Muitas vezes vai te limitar até mesmo antes de você efetuar um saque. Você ganhando e deixando seu dinheiro na casa, ela já te limita, porque ela percebe, e acredito eu que ela percebe, que você sabe identificar quando uma odds está desajustada. E isso para ela também é prejuízo. Ela está pagando mais do que deveria. Na minha opinião, esses são os principais fatores que fazem ela limitar algum apostador mas o principal deles mesmo é ser um vencedor, basta ser um vencedor e pronto, a casa vai te limitar então se não quer ser limitado seja um perdedor, perca bastante na casa deixe todo o seu dinheiro lá e não vai ser limitado mesmo assim, em algumas casas você vai ser limitado, tem casa que você é limitada apostando uma única vez e casa considerada grande como por exemplo a Betway eu já fui limitado lá com apenas uma aposta. É, então vou mostrar aqui apenas as casas que não limitam que são poucas. né? Primeiramente as bolsas esportivas como já come conhecemos aí a Betfair as bolsas esportivas nós apostamos fazemos trader contra outro apostador lá de outro lado que está fazendo também seu trader. Então não existe limitação em bolsas de apostas seja a Betfair seja a Be Matchbook seja a que são as três bolsas é, disponíveis para quem vive no Brasil também tem a BetDAC mas não está disponível para quem vive no Brasil, já esteve mas deixou acredito que a BetDAC seja da Lady Brooks e a Lady Brooks depois que deixou o Brasil também retirou aí a BetDAC mas enfim, sendo ou não da Lady Brooks não serve para brasileiros, servem para outros de outros países aí, que também assistem os vídeos. Uh, e depois das bolsas de apostas tem as casas asiáticas, tem as casas asiáticas que também não limitam, e eu utilizo bastante aqui a 12bet.com, para quem não quiser utilizar ela tem a DafaBet, ela também é asiática e também não limita, e ela tem os limites maiores do que a 12bet, mas eu tenho aqui o costume de utilizar mais a 12bet. E além dessa, eu utilizo mais duas casas asiáticas que logicamente não limitam, que é a Esbobet ou SBOBET, não sei a exata pronúncia, mas ela não limita, ela é asiática. E outra que também bastante conhecida é a Pinnacle, que também não limita. Então, são basicamente aí três casas asiáticas que eu utilizo, que é a Pinnacle, Esbobet e a 12 ou Posso utilizar qualquer uma das duas, as odds são iguais. Depois delas, apenas as bolsas esportivas mesmo, que não limitam. Todas as outras limitam uma hora ou outra. E a ma melhor maneira de evitar isso é sendo perdedor nela, ou seja, nunca fazendo o saque. Algo quase impossível. Mas para quem é bom em trader, consegue sair Por exemplo, se você não quiser fazer retirada, não quiser ser limitado, você pode simplesmente, quando estiver fazendo um trader, e você acredita né, que você vai vencer lá na Betfair ou em outra bolsa esportiva, você faz uma aposta contra lá na casa. Claro que você pode ganhar na casa e ir acumulando aqui, mas aí você faz simplesmente o saque, aceita a limitação e é a vida que se segue. Então isso aí são as casas que não limitam, e talvez aí um pouco de como evitar a limitação é quase impossível, Talvez a única maneira seria você sendo um apostador recreativo, que é quase um sinônimo de um perdedor. Então, ser limitado nas casas significa, muitas vezes, que você é um bom apostador. Então, é, apesar de ser ruim ser limitado, pode ver de uma forma boa aí que você está no bom caminho e pode simplesmente abandonar essas casas e ficar apenas nas bolsas esportivas ou nas casas asiáticas.